Hoje eu vou falar, cara, sobre curso profissionalizante de youtuber e eu disse que eu de cópia do Colet. sim, cara, eu me inspirei no Colet, isso aqui é um negócio que eu uso no doce mano, esse vídeo, tá ligado? Enfim, cara, o que aconteceu? O colete fez um vídeo sobre curso profissionalizante de youtuber e como eles são desnecessários, cara, e eu vim dar minha opinião sobre o mesmo assunto, e por que que eu também acho, assim como o político ser é desnecessário. Porque literalmente tem gente que vende essa fórmula, mas não tem os resultados prometidos. Ou seja, o cara te ensina a ganhar 100 mil inscritos, mas o cara só tem 10 mil. E é basicamente isso, cara. O que é? Charlatanismo, que basicamente o cara ensina o que não sabe, o cara basicamente te ensina... Milagre, cara! E milagre você já sabe que não existe, cara! Na realidade, é difícil, velho. mas enfim, isso é necessário para caramba! Até porque esse tempo que você está gastando num curso para aprender a ser youtuber, você poderia estar tá fazendo vídeos sendo youtuber, vendo esse meio na prática. Então, eu concordo que realmente, tipo de curso é desnecessário. Além disso, esses cursos são. Para pra caramba. E aí que vem o grande problema. Se os caras realmente quisessem ser jurídicos, eles não cobravam um preço tão caro, por exemplo, de mil, dois mil reais em curso para ser youtuber, né? E aquilo, cara, de boa intenção, o inferno tá cheio, mano. Essa frase é uma frase muito sensata e eu concordo. Porque realmente cara de boa intenção de querer ajudar as pessoas, o inferno tá cheio. Mas é aquilo, cara. Não adianta nada. Você tem intenção de ajudar, se você não ajuda. Né? Então não sei porque que os caras cobram tão caro por pessoa para ajudar, tá ligado? E também, é aquilo, velho. É muito melhor você aprender tudo de graça, tá ligado? no canal com dicas para YouTubers, escola para YouTubers, brainstorm, tutoriais, etc. Esse tipo de canal e que te ensina a você realmente ser youtuber e fazer isso na plataforma de graça tá ligado mesmo que escola para youtubers fale algumas besteiras às vezes por exemplo ele diga que o YouTube não tem nome nenhum que não existe isso de, de youtuber não enviar vídeo para os inscritos né que não existe isso do YouTube tirar inscrição não é que já foi comprovado que o YouTube tira inscrição até de canais por exemplo como o Enx que é um canal muito bom por sinal o YouTube ele inscrição então velho isso já foi confirmado velho mas o cara foi um bastante baboseira ele é um canal muito bom cara assim como o dicas para youtubers o impressão tutoriais que também são canais ótimos que falam sobre o youtuber tá ligado de graça então você vender curso de como ser youtuber de como fazer sucesso de prometer um resultado pode ter certeza que é fake Isso está literalmente te enganando isso deu tá de trabalho sujo Literalmente enganação Mas é aquilo, velho, eles dizem que fazem pelos inscritos que eles tanto amam Mas se eles amassem mesmo Eles fariam de graça e não cobrar Um preço tão caro para você fazer esse discurso Mas se você gostou desse vídeo, por favor, meu amigo Deixa o like nesse vídeo Compartilha Para te diz os 500 inscritos E poder fazer logo o potencial, cara Então é isso, gente, tchau, galera